Então, nós precisamos assumir é aquela coisa da humildade, de assumir o nosso erro, a nossa visão embaçada, entendeu? E quanto mais eu vou desatando esses nós, quanto mais eu vou me conectando é, a essa inteireza, né? assumindo essa responsabilidade, ó, eu sou responsável pelo que vejo. Você está vendo o que você acredita. Você não vai conseguir ver o que você não acredita. Entendeu? Então... Você quer ver outras coisas? Então precisa ver uma transformação interior. Então cada um vai ser tocado dentro da sua lente de percepção. A minha intenção é que você possa se abrir para... Se você está usando uma lente cor vermelha, que você possa usar uma lente com amarela para você ver o mundo por a ótica do amarelo, que você possa usar uma lente azul para ver o mundo através da ótica do azul. Entende? Ou seja, você se abra para ver através de várias lentes e que você faça isso como um cientista, uma pessoa aberta aberta que investiga e depois tira as conclusões, né? Tira as conclusões.